Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que eu o estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o Alanios, destruidor de mitologias aqui. Exatamente, rapaz, estou aqui, meu querido Alanios, poder falar novamente de God of War Ragnarok com vocês, pessoal, porque é o seguinte, no PlayStation Showcase de ontem, depois que eles apresentaram o trailer de God of War, eles conversaram um pouquinho lá com o Corey Barlog e o diretor criativo também do God of War, que o Cory Barlog foi promovido, né, diretor de estúdio tal, diretor criativo de estúdio, no caso. E eles comentaram lá, nesse trecho específico, específico com mais informações que o God of War Ragnarok vai ser o último jogo na mitologia nórdica, ou seja, depois desse último jogo da franquia aí, cara, acabou a mitologia nórdica, não tem mais. E a gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, a gente vai tocar o trecho onde eles falam exatamente que essa é a parte final dessa mitologia e a gente vai comentar um pouquinho em cima disso também. Então já deixa seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alan, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder tocar o trecho que eu diria ser o principal desse vídeo. Vídeo aqui para gente poder começar depois a discorrer um pouquinho a respeito, é a do PlayStation Showcase, o developer interview que teve depois do trailer do God of War. Então se liguem, cara, no que, que o rapaz fala aqui para nós, ó. Kratos trailer Então, eu <também> não <risos> que a relação entre eles evolui. You gotta trust me when I say that Santa Monica studio have prepared quite a few twists and turns for players as they set up the finale of the Norse saga in God of War Ragnarok. E é isso, entendeu? Eles vão falar um pouquinho agora de Horizon Forbidden West, depois eles vão voltar pro God of War poder falar um pouco mais sobre o jogo também, mas o que é importante pra nós é tudo que ele falou ali, cara. Ele comenda sobre a gente sentir no trailer uma tensão entre o Atreus e o Kratos, isso aí é mais do que evidente. O Atreus tá louco poder descobrir a verdade sobre a origem dele e o Kratos não quer ir, temendo um embate dele contra os deuses e também ele deve temer um pouco com relação àquela pintura que ele vê no o último God of War lá, né, no 2018 Bem na partezinha final ele vê uma pintura lá na parede Lá, onde a gente vê o Kratos caído O Atreu de joelhos e tudo mais Muitos mistérios a serem resolvidos aí Mas o que chamou bem a atenção Nesse trecho inicial, desse developer Interview, né, do Playstation Showcase aí É eles falarem que definitivamente Vai acabar a mitologia nórdica Neste jogo. Obviamente Com Ragnarok aí, o nome Ele já nos mostra exatamente isso Só que nós aqui, assim como alguns Eu acredito, pensaram que poderia começar o Ragnarok e ele ter um desfecho no terceiro jogo, mas não, pelo jeito vai encerrar tudo é aqui mesmo. E a gente sabe, né, Lanius, o que que vem junto com o Ragnarok, que é a destruição de tudo, vão dizimar deuses mais deuses e tudo mais e são diversos eventos foderásticos que a gente tá muito curioso pra poder ver como é que eles vão encaixar isso dentro do God of War, né, brother? Eu particularmente tô bem curioso, né, porque naturalmente que eles não estão seguindo a risca, né, todos os eventos da, na ordem que eles acontecem, né, o Baldur já morreu, Yom lá já, já existe, com o Locker criança, né? Esses vários elementos ali que não casam, né? Com o, a ordem dos eventos, né? Dentro da, da mitologia nórdica. No entanto, alguns elementos eles estão sendo bem fiéis. Eu, eu fico curioso de como é que eles vão encaixar esses outros elementos que são chave, né? Pro Ragnarok ali, né? A existência do Fenrir, a existência da Hel. Como é que eles vão colocar isso na história de forma que acabe aí culminando no fim do mundo, vamos falar assim? Provavelmente Fica a questão de se é realmente esse mais um jogo em que o Kratos vai destruir mais uma mitologia ou se dessa vez ele vai cair junto com os deuses, né? A gente não sabe o que, que acontece aí, o que, que tá preparado. Pelo que a gente tava vendo por aqui, no Ragnarok, um dos caras que está à frente de um dos exércitos aí, né? Desse embate final que acontece é o Loki, junto com os filhos dele aí, que é o Fenrir, a Jormungandir, a Hel. E... e uma coisa interessante de se notar é como no Trailer, as coisas estão realmente se formando pra isso. A gente vai ter o Ragnarok ali. Tanto é que o próprio Atreus vira pro Kratos em um momento lá no trailer e fala assim, cara, para de pensar como pai e pensa como um general. Eu acho que o negócio é a gente entrar em guerra mesmo. Vai ver, é isso que a minha mãe queria, entendeu? E o Kratos fala, não! Você não sabe o que sua mãe queria, que não sei o que e tal. E é isso que o Kratos tá tentando evitar. Eles falam isso no Showcase, inclusive. É ele ter esse embate contra os deuses. Na verdade é no Playstation Blog que a gente viu isso, né? Temendo o que pode acontecer. E só pra vocês terem uma ideia, vejam só alguns dos personagens que estão ali no jogo e tal, e que devem aparecer ainda na real, que vão acabar sucumbindo aí. A gente tem ali o Loki contra as tropas de Odin, né? A gente tem o um Fenrir do lado dele, a gente tem o e tal. E aqui é mencionado que o Fenrir rasga o céu com suas presas, aí o sai do mar causando maremotos e cuspindo veneno no mundo, e com base em mortes que nós temos, cara, Odin, ele vai ser morto por Fenrir, aí Vidar o deus da vingança, ele acaba aniquilando o lobo, e o vai Lutar contra Thor, que vai acabar sendo morto, né, pelo Deus do Trovão aí, pá. Logo em seguida, o Thor também será morto por conta do veneno da cobra. Então, assim, cara, são diversos eventos que vão acontecer no Ragnarok ali. O Loki mesmo, aqui, pelo que a gente tava pesquisando também, né, Lanis, ele é morto pelo Heindal, que é um dos guardiões uhum. lá de Asgard. Então, assim, são diversas informações que quem conhece mais a mitologia nórdica do que a gente a gente tá começando a ficar mais por dentro disso agora, a gente tinha um conhecimento já prévio da mitologia nórdica, mas não tão aprofundado, então fiquem livres aí também, vocês que estão assistindo o vídeo, pra poder complementar as informações nos comentários, beleza? Mas, tô muito curioso pra poder saber como que eles vão encaixar todos esses eventos todas essas mortes que a gente sabe que acontece que vocês sabem que acontece, quem conhece a mitologia aí dentro do God of War e como isso vai envolver o Kratos, entendeu? A gente sabe que tem também, né Alanis, o envolvimento do Surtur nessa parada aí, que queima tudo e vai tudo pro caralho, acaba-se o mundo <risos> e nasce um novo depois. Ele é o grande responsável aí pela destruição da parada toda, né? Eu tava comentando com o Caio ali, a gente pode até depois, em um outro vídeo, de teorias, discorrer a respeito aí das possibilidades que a gente vê aí pro final, né? Do God of War Ragnarok. A gente discorrendo ali, eu falei, mano, imagina se o Kratos acaba encardando o surto ali nesse final de história, né? E acaba sendo ele o, o grande gigante incendiário que põe fogo e, e encerra tudo ali. O Kratos destruindo mais uma mitologia. Mano, mais uma, cara, mais uma. Essa vai ser muito braba se ele fizer isso, na moral. Mas eu não acho impossível, de verdade. Em cima da, da que a gente viu aí, dele enfrentando o Ares ali, ficando gigante e tal, né? Dos poderes que ele acaba tendo ali, a, as lâminas do caos, que não são de fogo. Eu acredito que, que dá pra ter muita coisa ali, cara. Se ele encontra a espada de surto ali, já era, acabou. <risos> Arma nova pra ele e ele que vai queimar tudo a parada. E assim, a gente vê o quanto o Atreus ele tá decidido e a gente sabe sabe quanto o personagem também é impulsivo. A gente viu isso no God of War 2018, sabe? Vai que acontece alguma coisa com o Kratos, igual a gente viu naquela pintura no final do God of War 2018, e o menino surta de vez, aí a parada começa a ir pro caralho. Mano, são muitas possibilidades assim, que a gente começa a pensar envolvendo o próprio Kratos, e eu acho que vai ser um jogaço e eu acho que vai ser uma parada assim de testar nossos corações, mano vai dar um aperto, eu acho, e muita coisa deve rolar ali, pá, muita gente comentando pô, o Critters não pode morrer e tudo mano, não sei, alguma coisa deve dar um start nesse menino aí, pra ele poder querer dar, bater de frente com os deuses, cara aproveitando aqui, você que gosta de mitologia e tudo mais, é, você pode visitar o nosso site lá, meialua.net entra na parte de podcasts lá, ou procura né, Costelas e Hidromel capítulo 25, cara, é um que foi Gravado sobre o Ragnarok. Vocês vão ter ali um, um vislumbre aí a respeito da mitologia, tá? De uma forma bem divertida ali. Exatamente, cara. Eu preciso até escutar, mano. Faz tempo que eu não escuto. Eu vou deixar o link aí embaixo pra vocês, para vocês acessarem no comentário fixado aí, pra vocês darem uma conferida lá. Mas é isso, meus amigos. Coloquem aí embaixo as suas expectativas com base a esse desfecho do God of War Ragnarok aí e o último capítulo deste jogo na mitologia nórdica. Quer dizer que o God of War vai acabar? Não, a mitologia nórdica vai acabar. Agora, o que vem pela frente, cara... Só depois que a gente jogar que a gente vai saber Que tipo de gancho eles vão deixar pra gente E tudo mais, entendeu? Então assim, ansiedade lá em cima, cara Lá em cima Complementem aí também muitos de vocês aí Que eu tenho certeza que são muito conhecedores da mitologia nórdica. Com mais informações aí pra galera que vai conferir esse vídeo aqui também E novamente não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui Se inscrever no canal e ativar o sininho Pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí Até mais e vamos!